olá a todos do canal tudo bem neste vídeo vou te mostrar como comprar a criptomoeda matic da rede polygon e eu vou estar utilizando a corretora binance é bem fácil pessoal se você não tem cadastro na binance link está na descrição vamos lá vou clicar aqui na binance Vou logar, é bem fácil fazer seu cadastro. E aí, pessoal, para comprar a MATIC, você precisa mandar reais para cá, né? Claro, como que vai comprar sem você mandar o dinheiro? Então, se você não sabe como mandar seus reais aqui para Binance, olha aqui um cardzinho onde eu mostro como fazer um Pix para Binance. Beleza, já mandou seus reais para Binance e agora a gente já pode comprar as nossas MATIC. Então, pessoal, ó, vou clicar aqui em carteira para vocês verem que meus reais já caíram. Olha só, pessoal, tá aqui ó, eu tô R$ centavos, Tá? Esse foi o meu Pix que eu acabei de fazer. Agora, pessoal, como que a gente faz para comprar a Matic? Vamos clicar aqui em Trade. Chegou aqui nessa tela onde tem escrito aqui ó, BTC USDT, você clica aqui você vai digitar matic pronto e aí pessoal você vai procurar por matic barra brl que é reais tá aqui pronto matic barra brl brasil real pronto chegou aqui nessa telinha com a moeda configurada aqui nesse menu tem compra e tem venda a gente quer comprar Aqui onde tem limite, você coloca marketing, informa quantos por cento você quer comprar dos seus reais. Eu quero comprar todos os meus reais, eu coloco 100%. Se eu quero comprar só a metade, 70 reais, está aqui. Ó. Se eu quero comprar 75%, está aqui, mas eu quero comprar tudo de matic. Clico aqui 100% e clico em comprar matic. Pronto, pessoal. Já compramos matic. É assim que você compra MATIC. Se você quer saber como guardar suas MATIC, como criar uma carteira para guardar suas MATIC, vou deixar esse cardzinho aqui pessoal, onde ensino como criar uma carteira Metamask e como adicionar a rede Polygon, que é a rede da MATIC. Então pessoal, o vídeo de hoje era esse, mostrando como comprar MATIC. Eu espero ter ajudado vocês, um forte abraço, dá uma olhada aqui no canal, tem bastante conteúdo sobre criptomoedas. Seja um membro deste canal, apoie este canal, curta esse vídeo, compartilhe se eu te ajudei. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!